E aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons Vou lhe dar algumas dicas para que você visualize o braço de uma forma diferente, beleza? A tonalidade desse backing track é dó menor, logo na minha opinião as melhores notas de repouso para este seriam tônica, terça, quinta e sétima, no caso tônica, terça menor quinta, justa e sétima menor são as notas da tétrade de dó menor com sétima, beleza? Então aqui a é nota dó a nota Mi bemol aqui no caso, terça menor, nota Sol como quinta e o Si bemol como sétima menor. Aí você fala, pô Gustavo, isso daí é um arpejo, né? né? Sinceramente você não precisa sempre tocar dessa forma, né? O arpejo não veio apenas para ser shred, ele veio para ser melódico também. certo? no balancinho gostoso então visualize essas notas na hora que você estiver tocando e faça o repouso sol quinta sétima certo? então fica bem interessante agora vamos para uma escala bem conhecida pentatônica menor com sétima já no modelo de mi que ela é bem tradicional Ginger, não se aguenta né, não se aguenta, não se aguenta então aqui é pentatônica dó menor com sétima modelo de mi aí você fala, como assim modelo de mi? é porque eu penso num acorde de dó menor com sétima e esse aqui parece um mi menor então modelo de mi, certo? uma nota muito legal é a nona a nona é a segunda nota da escala no caso dó, ré, nona e nesse caso, nona maior segunda maior é a mesma coisa, beleza? Então se eu tenho Dó, a próxima nota Ré A sonoridade da nona é lá, lá aqui. Então o que acontece? Quando você sabe que é uma nota Ré Você já faz um mapeamento no braço Aí você já descobre Ré, ó É. Você tem um ré aqui, ó. Às vezes você tá tocando simples, pentatônica. É, legal pra caramba. Ou aqui, por exemplo, a nota ré aqui, ó. Legal, se você sabe a nota ré, né? você tem o ré, a tônica, já está do lado e a terça menor também, então a ré ó, nona, a terça está aqui e a tônica está aqui. Beleza. Também você tem a tônica terça, quinta e sétima em qualquer região do braço. Sétima. Tônica. Terça. Tônica. Bota a tônica. É isso aí meus queridos, então essa foi uma dica para que você utilize na sua improvisação Você já está sabendo do curso desafio dos 30 dias, já tem lá o ligado, agora o próximo vem o sweep, vai ter esse back and track lá, beleza? Desde já quero agradecer você que assistiu esse vídeo, agradecer também os patrocinadores que me patrocinam com a guitarra Stringberg Vem me acompanhando já há alguns anos, uma das minhas guitarras prediletas, Violações, as Roupichas, visite o site lá, Roupas Iradas, e também aqui ó, peraí, deixa eu pegar aqui ó, Janine Strings, são as cordas que eu utilizo já há mais de 10 anos, A corda Takara, tá vai na Janine, corda Animal, beleza? Essa guitarra aqui já está com as cordas aproximadamente já uns três meses, e o som tá legal, né? Também não, não tem oxidação nas cordas, então, higienine, beleza? Então é isso aí, valeu, Sonotec, Streamberg, Violações e as cordas de Janine. e você que me assiste aqui no YouTube, você que é meu aluno, você que é meu amigo, beleza? Então é isso aí, Gustavo Guerra, Underworks Techniques.